Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar de uma coisa muito importante. É Baseado em uma lei que está na Bíblia, é, você colhe aquilo que você planta. Então, normalmente, eu né, também fazia isso, nós ficamos reclamando das coisas na nossa vida, porque bateu o carro, porque o marido não entende a gente, ou porque a nossa esposa não sei o quê, porque o meu patrão, porque minha vida não anda, porque está complicado. Então, eu tenho centenas de motivos né de explicações porque que as coisas não vão fluir para mim mas o problema está dentro de nós está aqui dentro do coração tá aqui dentro da cabeça né e tá dentro do, dentro do corpo como um todo o que que, por que eu falo isso porque assim ó é, aquilo que você acredita vai acabar acontecendo só que às vezes você não sabe no que você acredita. Isso é uma coisa que está gravada lá na sua infância. Então, você se acha não amado. O que vai acontecer é que tudo o que você faz durante a sua vida, conduz para isso. Você não percebe, mas o teu subconsciente vai fazendo com que você não seja amado. Então, talvez você... É, responda grosseiramente as pessoas. Talvez você não acredite no amor. Talvez você não acredite na outra pessoa. Sabe? Então, você vai é, construindo coisas para que você não seja amado. A mesma coisa acontece com as pessoas que não conseguem prosperar. Estou falando, às vezes, em termos de dinheiro. né? Não só dinheiro, mas uma prosperidade. Porque, no fundo, ela não acredita que ela é próspera. Então não adianta você ficar às vezes batendo em ferro frio. né? Você, todos nós ficamos em debate e trabalha e estuda. Se você está programado para não ser produtivo. Tá? É uma coisa que está lá dentro de nós. Né? Ou então as pessoas que se sentem insignificantes, não importantes, que trabalham que nem uma, uma, assim, exageradamente, não conseguem parar de trabalhar, porque dizem, não, eu tenho que trabalhar, tem que trabalhar. Porque lá dentro também é uma pessoa que se sente insignificante. Então todos nós plantamos coisas e vamos colher depois, só que a gente não percebe o que está plantando. Um exemplo disso é, é, é bem simples. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa que tem bastante dinheiro, tem, né? Então ele trabalha com muito dinheiro. A empresa gira muito dinheiro e ele volta e meia e empresta dinheiro para uma pessoa, empresta dinheiro para outra pessoa e assim por diante. E aí teve um dia em que ele emprestou dinheiro para uma pessoa, que é um cara que é nó cego, que dá nó em todo mundo, que pega cheque, troca daqui de lá, não paga. E aí a esposa dele quase pirou, né? Diz assim, como é que você me empresta dinheiro para essa pessoa, você não paga ninguém? Todo mundo conhece ele, ah, ele não paga, porque ele assim, esquece que você não vai mais receber esse dinheiro. Isso é um dinheiro que é relativamente alto. Ele diz assim, eu sei que ele vai pagar, eu sei que vai pagar E pagava Não pagava outros, mas para ele pagava Então, as coisas acontecem conforme aquilo que você acredita Então, aquilo que você deseja Como é que você vai fazer nessa né? informação que eu te passei agora Que é uma informação que você perceber, sem perceber, vai criando isso Primeiro, você tem que começar a observar a você mesmo Comece a observar quando você tem sentimento negativo Quando você se sente mal então, ali está o aviso de que algo não está programado como deveria. Aquela ali é uma programação que vem lá de, do passado, da época que você era criança. Quando teu pai e tua mãe diziam assim, ah, você não consegue, você é grosseiro demais, você é, não é inteligente, você é burro, sabe? Aquelas coisas todas estão lá. Então, quando você começa a perceber que você está desanimado, que está triste, que, que mais, está com raiva, está com medo. Qualquer emoção que você tenha é um sinal de que há algo que é lá do seu passado que está te incomodando aqui e agora. E vai acontecer aquilo que você teme. Eu brinco quando eu falo a respeito né, de, de Jó, lá na Bíblia. Né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, assim, ó, as coisas vão acontecer conforme a sua programação, conforme você vai fazendo as, as suas crenças. Então, Observe o que você está sentindo. Quando as pessoas fazem curso comigo aqui, eu pergunto a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, o que, que você quer para a sua vida e o que você está sentindo. Porque esse é o termômetro para saber se você está indo no caminho certo. Então a dica aqui é assim, ó, observe o que você sente, observe né, o que está que acontecendo, se você está bravo, está chateado e faz assim, ó, respira fundo e... Como se fosse uma cuspida. Joga fora esse sentimento ruim, que vai chegar um outro bom. E aí você vai começar a andar em linha reta, vai começar as coisas a acontecer para você. Porque você começa a mudar a tua maneira de sentir e pensar aqui internamente. tá? As coisas vão começar a fluir de modo diferente. Então eu quero que você não acredite em mim. Simplesmente isso, diz assim, eu não acredito no que o Alfonso está falando. Mas eu vou experimentar, porque vai que é verdade. né? Então experimente isso, cuide das suas emoções, dos teus pensamentos, observe, só observe e troca eles, e aí depois você vai me dizer se funciona ou não. É, se inscreva no nosso canal, né? assista vídeos lá no YouTube, lá no Facebook, na nossa página, tem outros lugares, tem outras informações muito, muito, muito boas. Se você gostou do vídeo, põe aí, gostei do vídeo. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Um grande beijo. Ah!